Laroeixo, salve seu João Caveira. Deu meia-noite na Calunga, na Catacu. Bananeira. João Caveira é homem sério e não é de brincadeira risca, risca, risca, risca, ponto, na folha da bananeira João Caveira é homem sério e não é de brincadeira Ordenância de atutor e também de se Cemitério é coisa séria e não é pra qualquer um Saravando com pipocas pra sua chagas curar João Caveira é curador e te ajudar, Zaraba João Caveira, guardião de todas as almas. Risca, risca, ponto, na folha da bananeira João Caveira é homem sério e não é de brincadeira Risca, risca, risca, ponto, na folha da bananeira João Caveira é homem sério e não é de brincadeira Ordenância de atutor e também de ômulo Cemitério é coisa séria e não é pra qualquer um Saravando com pipocas pra sua chagas curar João Ajudar, Saravá João Caveira, guardião de todas as almas, ele é Yeshua.